Olá, eu não sei como começar esse vídeo. Eu fiz há muito tempo um post lá no blog contando sobre a hiperidrose e contando o que eu tenho, contando o que é a hiperidrose, como que ela funciona, os tipos, e o post vai estar linkado aqui embaixo para vocês verem. E eu vim contar aqui também pra gente poder conversar e de repente vocês me, opa, bati. E de repente vocês me dão alguma dica, vocês me mandam as perguntas, as dúvidas de vocês. Eu tive muitas meninas que comentaram no meu lá no post que se sentiam envergonhadas pela hiperidrose, que se sentiam inseguras e que não tinham dinheiro para fazer todos os tratamentos. E bem, eu já fiz todos os tratamentos que, podia, que podiam ser feitos pro para a hiperhidrose. Eu já usei todos os cremes, sabonetes, uh, loções, que vocês possam imaginar. E nada adiantou. Nada funcionou realmente. A maioria das coisas funcionava por um tempo. O tempo de uso. Então, eu tive aquele desodorante da Vichy. Vou botar a foto dele aqui. E, sinceramente, aquilo lá funcionou, acho que... Dois dias, se não três, que eram os dias que estava mais frio. O resto não fez diferença nenhuma. Eu usei o Rexona Clinical. E também mesma coisa que nada. Continuava suando igual, a diferença é que eu suava cheiroso. Eu usei o MP Dry, que é uma loçãozinha que tu aplica nas mãos e nos pés. E onde tu achar que precisa... É pra mãe e pé, mas tu pode aplicar em outro lugar também. E eu usei e realmente funciona, mas funciona no período em que ele tá aplicado. Depois que tu tira, que tu lava a mão, acabou. Não tem mais nada ali, eu volto a suar normalmente. Eu usei. Nossa, eu nem lembro mais que tudo que eu, que eu usei. Eu cheguei a pensar na possibilidade de operar de fazer a cirurgia, mas a cirurgia tem um efeito colateral, que pode ser que tu comece a suar em outros lugares que tu não suava antes. Então, eu achei que não valia a pena, porque eu já, tenho, já fico suada em lugares muito estranhos, tipo minhas costas, então não tinha porquê eu me arriscar dessa maneira pra mudar uma coisa que não tem porquê mudar, sabe? E aí eu... Não, acabei não fazendo, eu podia ter feito também a ah, como é que era o nome? aplicação de Botox mas a aplicação de Botox é só, se eu não me engano é só nas mãos e nas axilas e ainda assim só funciona por seis meses e como mão e axila são áreas grandes vão demandar bastante aplicação vai ser bastante agulhada e quanto mais agulhada mais caro fica o processo para ter que repetir de seis em seis meses na época que eu pesquisei não tinha ninguém aqui em Porto que fizesse na minha cidade. Eu ia ter que ir até Gramado para fazer. Então imagina de 6 em 6 meses eu ia ter que pagar o botox e a viagem para Gramado, hospedagem, gasolina, tudo. Então não compensava. Ainda mais que o meu maior problema, além de ser as mãos, eram as costas, porque eu ficava doente muito mais frequente, muito mais frequência por ser costas. Aí uma vez eu inventei de usar Sapato normal, de usar essa sapatilha aqui. E eu caí na rua com ela, que eu escorreguei, ela é bem aberta aqui, então ela não tem sustentação no pé. E aí eu escorreguei pro lado, ela saiu do meu pé, e eu, eu caí, eu tive que ligar pra minha mãe, pro meu pai, ele me buscar e levar o um sapato, um chinelo pra mim. E aí eu disse, chega, não vou mais brigar com a hiperhidrosa, eu vou aprender a viver com ela. Aí eu comecei a comprar coisas que eu sabia que funcionavam pra mim. Roupa era só preto e branco. E ainda assim, dependia do tecido pra, ser, pra eu poder usar a preta e a branca. Porque às vezes até a preta ficava marcada dependendo do tecido. Eu usava sempre um sabonete hidratante, porque eu não podia passar hidratante. Que eu ficava suada. Então, eu odiava hidratante, eu tinha aversão a hidratante. Eu nunca precisei usar hidratante na vida. Então, eu usava sabonete hidratante... E usava o, a, o desodorante em aerosol. Por quê? Porque eu odiava a sensação do rolom. Embaixo do braço, assim. Isso, aquela, fazia assim, ó. E aquele rolom ficava... Ai, Jesus. Não dava. E ainda suava e misturava e virava uma coisa muito louca. Não. Senti o suor escorrer. Era horrível. Eu ia pra aula... Eu acho que tem aí, tem uma foto no Facebook até que eu tô com uma camiseta verde, e aí, sentada no chão com o pessoal na faculdade, e aí, dá pra ver na foto, aqui assim, ó, que tem uma faixa mais escura da camiseta. Cara, eu me sentia tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, eu odiava tanto, tanto, tanto, tanto. Aí eu comecei a desenvolver modos de... Evitar para eu poder usar as camisetas que eu gostava sem ficar aparecendo suor Eu comecei a usar absorvente colado na manga da camiseta Eu colava dentro da, aqui na manga Dentro E usava assim E tipo, eu nunca tive o hábito de fazer isso Sabe? Porque eu sabia que né, grande chances de eu estar suada Agora eu não vou estar porque eu tomando remédio Mas grandes chances se eu não tivesse tomando remédio eu já ia estar toda suada agora e aí, eu colava o absorventinho dentro, e eu, como eu só eu tinha o hábito de andar sempre com o braço assim, ou no máximo fazer assim, não ia aparecer nunca. E ele não solta, porque ele é feito pra ficar colado mesmo, então, vida normal. E aí, um dia eu tentei colocar dentro do sapato, pra eu poder usar uma sapatilha. E funcionou. Aí eu comecei a usar absorvente dentro da sapatilha também, dentro do sapato, quando era um sapato de festa, assim, que eu tinha que usar e que não tinha amarração no tornozelo, que eu não me sentia segura o suficiente, eu botava um absorvente dentro. Foi o santo remédio. Eu usava esse absorvente pequenininho, porque eu achava que era mais discreto, mas nada, nada diz que não pode usar o absorvente normal, o grande. Eu usava o pequeno, porque era o que se adaptou melhor ao meu tamanho, e a minha roupa, se tu vai usar uma roupa maior, que é mais larga, que tu pode colocar um absorvente grande, coloca porque vai ficar mais tempo, vai durar mais tempo e segurar mais suor. Para mim, base era um problema, sempre foi, porque como tu fica suada muito mais fácil, tua pele é mais oleosa. Então, qualquer base que tu passa escorre. As minhas bases escorriam e acumulavam assim na sobrancelha e aqui no nariz. Eu lembro de chegar em casa e tá com uma marca aqui, ó, de base. Assim, na, na sobrancelha, e aqui assim no nariz, e aqui no lábio. Cara, eu fiquei tão chocada. Porque, cara, supostamente era uma base de longa duração. Supostamente era uma base de efeito mate. E supostamente era uma base que tinha efeito de pó. Então não era pra ela escorrer, não era pra nada, porque ela já era selada por si só. E aquele negócio escorreu tanto que ficou marcado aqui assim, e eu, Jesus, acabou, não vou mais dar nada. Aí eu comecei a usar protetor solar com cor, mas mesmo assim eu sentia que chegava um ponto que ele estava acumulando já assim nos, nas linhas, aí eu desisti, assim, voltei ter que encarar a minha cara assim porque eu não vou mais usar nada. Hoje, inclusive, eu tô só de rímel porque eu vou para aula daqui a pouco, aí eu não quis passar muito reboco, então eu ia assim para aula, eu vou continuando até hoje assim para aula. Eu rímel e com a pele limpa. Eu tomei banho, então a pele tá realmente limpinha, não passei nada, nada, nada. E assim eu vou pra aula. Desde daquele dia que eu decidi, após aquela maldita básica que escorreu. E eu me acostumei a é isso. E assim, eu tomo remédio. Eu faço tratamento com a dermatologista. Ela tá fazendo um, é um tratamento experimental. E não, eu não vou dizer o nome do remédio, se vocês quiserem, vocês vão ter que ir no médico pra pedir pra eles. E eu posso até deixar o contato da minha Dermato aqui embaixo para vocês, pro o médico de vocês entrar em contato e eles trocarem informação, porque é experimental. Então eles vão ter que se informar um pouco primeiro. Mas depois que eu comecei a tomar o remédio, a minha vida mudou completamente. Tanto que hoje eu estou de manga curta, bem clarinha e não está marcando nada, tá tudo sequinho. Hoje eu tenho coragem de sair na rua assim, tranquilamente, e me sinto seguro o suficiente para isso. Eu Hoje consigo usar uma sapatilha dessas sem escorregar. Eu consigo sair na rua de chinelinho, de rasteirinha, sem cair. E isso foi tipo uma conquista gigantesca, foi tipo criança aprendendo a andar. Eu tive que aprender a fazer algumas coisas depois que eu parei de suar. Porque daí a força que tu usa pra segurar as coisas é diferente. E eu não sabia disso. A sensibilidade do celular, quando tu tá com a mão seca, é diferente de quando tu tá com a mão úmida do suor. Então... Tipo, a minha película nunca mais ficou melacada do rosto. Porque não fica, quando eu boto pra falar, não pega mais a oleosidade do, da pele, porque não tem mais tanto assim. Então não fica aquela película brilhosa assim eu tinha raiva daquilo que eu dei para celular sujo e aí escrever começou a ser muito louco porque a força que eu usava para segurar a caneta hoje se eu fizer para escrever eu não consigo escrever porque a caneta foa da minha mão Ela faz eu tenho eu tive que aprender a segurar a caneta de novo a segurar lápis de novo a ah, que mais que mudou muito Mudou a questão do desodorante. Hoje eu posso usar qualquer desodorante, que não, não faz diferença. Só vai mudar o cheirinho mesmo. Mas, antigamente eu tinha que usar sempre o mesmo, porque daí eu sabia que aquele lá funcionava, que ia, que ia segurar realmente o cheiro, mesmo apesar do suor. Hoje eu posso usar qualquer um que funciona numa boa, desde que seja aerosol, porque eu continuo não gostando daquela meleca do Rolon. E... Eu acho que é isso de coisas assim, que mudou muito. São coisas pequenininhas, sabe? Mas que quando a gente nunca faz, que a gente não tem o hábito de fazer, e elas começam a acontecer. Ah, lembrei de mais uma. Eu, um dia, tava fazendo assim, e eu senti que a, que a minha mão, assim, na lateral, tava áspera. E eu achei que, estranho isso, porque nunca aconteceu. Aí eu olhei a mão, assim, tava soltando as peles de tão seca que estava, eu achei aquilo máximo de uma maneira. Vocês não têm noção. Eu, come... eu cheguei para mim mãe, mãe, mãe, mãe, eu vou ter que passar creme na mão pela primeira vez, porque a minha mão estava descascando de tão seca que ela ficou. E isso para mim foi só o máximo porque eu achava lindo passar creme na mão. Eu adorava o cheirinho. Mas a consequência de ter aquele cheirinho bom na minha mão me irritava tanto que eu nunca usava, porque creme para quem tem hiperidrose Basicamente é triplicar a quantidade de suor, porque o creme parece que, que tapa a, a pele e aí tu transpira mais ainda naquela área ali e chega um ponto que tá escorrendo água da mão, por causa daquele maldito creme que tu passou. E aí, a primeira vez que eu passei creme e a minha mão não ficou molhada depois, o creme secou de verdade na mão, cara, assim ó, foi muito legal, foi uma realização muito grande. Então, eu incentivo vocês a procurarem um médico, uma dermatologista, ou um dermatologista e conversar com eles. Tem um absorvente próprio pra roupa, que é pra tu colar no, na axila mesmo, e vem um só na embalagem. Eu não sei se tem a embalagem com mais de um. Eu acho que vale mais a pena comprar um pacote de absorvente que é 10 reais, que vem 30 ou 40 dentro desse pequenininho e usar para essa resto da vida, sabe, um absorventinho desses vai durar praticamente um dia. Então eu acho que vale a pena sim o investimento. Então deixem aqui embaixo as, suas, as dúvidas, os comentários, as situações engraçadas que vocês passaram por causa da com consagedoras e aí vamos conversar mais sobre isso. Eu acho que a gente pode se ajudar muito, cada um convive com ela de um jeito. Então, deixa aqui tuas dicas, os macetes que tu usava. O meu sempre foi o absorvente e as coisas amarradas no meu tornozelo para não escorregar na rua. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!